Chega a hora de falar de ciência, de consciência, de neurociência com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Boa tarde, Cláudia. Oi, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Cláudia, nesse dia 22, ontem, é lembrado o Dia Mundial do Cérebro. Essa data serve para a conscientização do público para os progressos da pesquisa sobre o cérebro, das doenças neurológicas, a saúde mental como um todo. E aí, pegando um gancho nisso, semana passada a gente teve a repercussão na imprensa sobre declarações do ator Brad Pitt, que contou sofrer de uma doença rara e incurável. Em um autodiagnóstico, o galã de Hollywood diz ter... o nome é difícil, tá, gente? Se eu não conseguir falar, vocês me perdoem. Prosopagnosia, distúrbio de cegueira facial, que faz os pacientes terem dificuldades em se lembrar das pessoas e aí Cláudia isso realmente existe e como ele se deu ou poderia se dar esse autodiagnóstico bom vamos lá primeiro eu vou explicar um pouquinho essa prosopagnosia ela é uma condição que a pessoa ela enxerga bem então ela não é exatamente uma cegueira ela enxerga bem ela não tem problema de memória ela inclusive vê o rosto das pessoas mas ela não reconhece esse rosto. Então, imagina assim, é, você é, tem uma, a mãe ou irmã, você olha para o rosto dela, você enxerga o rosto, mas você não reconhece a pessoa. E aí, como são pessoas próximas, quem tem prosopagnosia em geral, as pessoas próximas, como é que vai reconhecer? Vai reconhecer pela voz, pelo jeito de andar, pela roupa. Agora, imagina só, se você tem prosopagnosia, e aí você encontra hoje alguém que você conheceu ontem, ou que, então, você ficou horas conversando faz alguns meses. Você não consegue reconhecer. Então, aparentemente, o que o pede a reclamação do Brad Pitt é essa. E aí você me perguntou sobre o de autodiagnóstico. Na verdade, você tem teste que você pode fazer na internet, então você pode até ter uma pista de que provavelmente você tenha isso. Mas, logicamente, o diagnóstico tem que ser feito por profissional habilitado. E no Brasil, até onde eu sei, só dois profissionais podem fazer esse diagnóstico mesmo, que é o neurologista e o neuropsicólogo. Agora, uma coisa interessante quando a gente fala dessas doenças raras é que, geralmente, a gente fica sabendo de muitas doenças por conta de pessoas famosas, né? E aí gera até uma sensibilidade e tudo mais. Tem alguma explicação para isso? Tem, assim, tem, tem dois fatores. É, o primeiro fator é que, assim, quanto mais famosa é uma pessoa, mais a gente acaba vendo essa pessoa. Então, mais a gente acaba conhecendo sobre essa pessoa, e aí gera essa sensação de familiaridade. Isso é uma coisa, então você se interessa por essas questões raras, por esse fator. Uma outra coisa diferente, e que inclusive foi um artigo que foi publicado esse ano na Nature, que ajuda a gente até a dar um passo a mais sobre essa questão de por que, que todo mundo né, se interessa tanto pelos famosos. É que, ao mesmo tempo que a gente meio que inconscientemente acha que conhece essa pessoa, a gente perde a noção de que, na verdade, nós somos anônimos para elas. Então, é assim, eu sinto que eu conheço, mas eu não tenho a noção de que, para ele, eu sou uma completa anônima. Então, você pode perceber, às vezes as pessoas chegam para conversar como se o famoso também acontecer, a conhecesse, que não é verdade. E às vezes eu o famoso exemplo... até assusta ali, mas na verdade isso é natural, né? Já que a pessoa nunca te viu antes, apesar de você já tê-la visto muitas vezes na televisão, no filme ou em algum lugar, né? Exatamente, mas por exemplo, comigo, eu lembro que eu era novinha, eu estava numa cidade que eu não morava, acho que foi Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui. E aí eu tô andando na rua e eu, automaticamente, ou seja, inconscientemente, automaticamente eu eu dei oizinho um para uma moça e depois eu passei e falei assim, gente, mas espera lá, quem é? Eu não posso conhecer. E aí eu lembro que era, eu acho que era uma jornalista famosa da Globo na época. E aí eu falei assim, ai, que vergonha. Mas, ou seja, mesmo inconscientemente, a gente tem esse impulso de querer é, conversar ou de querer cumprimentar. Eu nem percebi quando eu vi, eu já tinha cumprimentado. Mas... Quando a gente, assim, voltando lá para a questão da prosopagnosia, tem vários graus, inclusive não dá para saber nem qual é o tipo de prosopagnosia que o Brad Pitt tem, se é que ele realmente tem. Porque que a gente saiba, a gente tem dois tipos. Uma é que é de desenvolvimento, que a pessoa normalmente já desenvolve desde pequena, porque nasce com essa condição. E... A... Pela estatística, ela é rara, mas são 2% a 2,5% da população. Então, se a gente for fazer as contas no Brasil, essa de desenvolvimento, a gente tem no mínimo 4 milhões de pessoas com algum grau dessa prosopagnosia. E aí, a outra que é adquirida em algum momento da vida, essa é até muito mais prevalente. Essa daí pode acontecer junto com alguma outra doença neurológica, pode acontecer quando bate a cabeça é, com AVC, que é o famoso derrame, que mais tumor, algum tipo de intoxicação. E essa é, não tem muito estatística, é muito difícil, mas ela é mais prevalente do que a de desenvolvimento, ou seja, uns 10 milhões de pessoas, é bastante gente. Tem alguma Bastante relação gente. com a velhice também, Cláudia? Uh, não, o que tem assim, por exemplo, para traumas ou para doenças assim, por exemplo, Parkinson e Alzheimer, são duas doenças que pode ser que a pessoa desenvolva prosopagnosia, mas longe de dizer que todo mundo que tem pode ter, é, terá prosopagnosia de forma alguma, mas por exemplo, trauma essa a região, a áreazinha que é bem pequenininha afetada na prosopagnosia, ela fica aqui próxima da orelha e ela é até mais superficial. Por isso que com trauma a pessoa pode ter de um momento para outro. É numa região que a gente chama temporal aqui. Mas olha que interessante. E essa é uma áreazinha aqui que é bem importante para reconhecer as pessoas. Mas tem uma outra condição que não é a prosopagnosia, que ele é diferente, ela se chama capgras, que é numa região aqui atrás do cérebro, uma áreazinha pequenininha nessa região que a gente chama de occipital. E nessa condição, o que acontece é diferente, mas também relacionado a reconhecimento. Porque na prosopagnosia, você enxerga o rosto, mas você não reconhece a pessoa. Nessa outra, que é a capgras, você enxerga o rosto, você reconhece a pessoa, mas você não sente que é realmente a pessoa. Vamos supor a sua mãe. Você vê o rosto da mãe, você, enxerga, você reconhece que é a mãe, mas você não sente que é realmente sua mãe. Ou seja, você não tem a sensação de familiaridade. E aí tem vários graus. Em graus mais leves, a pessoa se adapta, e entende que ela não tem a sensação de familiaridade, mas é realmente a mãe, ou em graus mais graves, ela acha que é uma impostora, que é um robô, porque não tem essa sensação. Ou seja, são duas áreas diferentes, mas são duas áreas do cérebro que são extremamente importantes para reconhecer as pessoas. Em relação ao tratamento, ele existe? Como é feito? É possível reverter, pelo menos em parte? Na verdade, como existem no mínimo dois tipos e diversos graus cada uma, não existe nenhum tratamento, assim, procedimento é, claro de que possa ser tratada, porque na verdade você não consegue é, é, reverter nenhuma das áreas, nenhuma dos danos. Então ela diz que ela não tem cura, ela não tem assim, um tratamento específico. Algumas pessoas se adaptam, a alguns mecanismos de adaptação e outras não. Bom, então, mudando um pouquinho, na verdade, voltando para aquele nosso assunto inicial, né, do dia do cérebro, é, tem uma questão que eu não sei se virou moda nos últimos tempos, ou sempre foi assim, pode falar, tem mais alguma coisa para falar do, do assunto passado? Não, eu lembrei de uma coisa interessante, na, a, a Capgras, ela é mais, assim, mais rara, embora ela seja, assim, um pouco mais frequente em pacientes com esquizofrenia. Mas a prosopagnosia tem algumas outras pessoas famosas que tem, hum. é, duas delas certamente todo mundo conhece, a princesa Vitória da Suécia tem prosopagnosia, aquele cofundador da Apple, o outro Steve, que é o Wozniak, e para quem gosta de neurociência já deve ter ouvido falar do neurologista e neurocientista, o Oliver Sacks, ele também tinha. Agora, o mais interessante de todos os casos de prosopagnosia é um ator, um ator não, um artista muito famoso, mas não é todo mundo que conhece, que morreu, faleceu ano passado. Ele também tinha prosopagnosia. Mas olha por que é interessante. Porque ele, na verdade, era um retratista. Ou seja, Nossa. a deficiência dele, que era reconhecer o rosto das pessoas se transformou na especialidade dele. Inclusive, as pessoas que eram retratadas por ele, duas delas muito famosas, Obama e Bill Clinton, se sentiam, às vezes, meio, meio desconfortáveis com a pintura dele, porque ele retratava tudo com muito detalhe, porque ele não via a pessoa, mas ele via uma boca, um olho, um nariz, como se fossem diferentes objetos. Não era o, o dele... presidente, era a imagem que ele estava vendo ali, né? Exatamente, o nome dele é Chuck Close. Ele a vida inteira só trabalhou com retrato, ele começou com fotografia e depois a técnica dele era pintar com pontinhos, justamente porque como ele não via a pessoa, ele pintava com potinha como se ele estivesse pintando uma série de objetos, que para ele não tinha o mesmo significado para a gente, que era um rosto. Muito interessante. E acabou transformando a deficiência dele na, na superabilidade dele, que era a obra de arte dele. É, acaba que você faz ali quase que uma arte imparcial, né? Já que você não tem é, toda essa... não carrega todos esses valores do reconhecimento da pessoa, você realmente vai retratar o que você está vendo, né? Muito interessante Exato. isso. Bom, as isso... mulheres que se sentiam incomodadíssimas é, com a, algumas, é, duas famosas escritoras e artistas que, com, a, com a pintura dele. Uma pintura bem sincera. <risos> Bom, falando então do dia do cérebro, eu estava dizendo que eu não sei se virou moda ultimamente, ou se é uma coisa que sempre existiu, mas as pessoas são geralmente muito curiosas para é, descobrir qual área do cérebro é responsável por isso, por aquilo, como eu posso trabalhar melhor essa área. E eu te pergunto, realmente existe isso? Tem as áreas delimitadinhas ali que cuidam de cada parte? É, é, no passado, isso tinha uma ciência, né, que era a frenologia que acreditava que cada areazinha do cérebro era responsável por uma atividade nossa. Depois isso acabou caindo por terra, mas recentemente aí com a volta, da, com os avanços da neurociência, realmente o que a gente percebe, o público sempre pergunta ah, qual que é a área da, atingida com a depressão, com a ansiedade ou, ou melhor, ou da criatividade, do amor, mas não na verdade, não tem muito isso, por exemplo, a, hoje a gente falou aí da prosopagnosia e da síndrome de Cap Capgras, que são duas áreas distintas, mas as duas áreas são importantes para a gente reconhecer as pessoas, cada uma cada uma com a sua participação. Ajuda a gente a pensar que, que no cérebro é, as, uma área assim ela não é exclusivamente responsável por nada, mas ela faz parte junto com outras áreas, ou seja, ela divide a responsabilidade. É como se várias áreas fossem corresponsáveis por uma atividade. Então, ela pode ser importante é, ou extremamente fundamental, como a gente viu essas duas áreas para o reconhecimento das pessoas, mas... Não é que é aquela área que é responsável por tudo. Cada vez mais na neurociência, quando a gente estuda, a gente vê que a gente tem redes neurais que conectam várias áreas para uma pequena atividade. Ajuda a pensar assim, Bárbara, se você ou o ou ouvinte tivesse fazendo uma viagem aérea e tem que fazer uma conexão. E imagine que para essa viagem a conexão é sempre no aeroporto X esse aeroporto X, de repente, fica totalmente interditado e nenhum voo pode fazer conexão ali. Essa viagem fica prejudicada, assim como uma área do cérebro, que é muito importante para, como a gente viu, essas duas para reconhecimento das pessoas, se essa área tem problema, de alguma forma ela está interditada, ela então, esse reconhecimento fica prejudicado. Então, é difícil uma analogia perfeita, mas eu acho que assim ajuda, né, a pensar. A gente que vê muito... ela Não, era só isso. Não, tá bom. É, a gente vê muito coisas é, assim, ah, como desenvolver tal área do cérebro? Essas coisas realmente funcionam ou, por exemplo, não são tão efetivas? uma vez se, como você diz tá tudo associado. Tá tudo associado. Tem até hoje em dia, você encontra é, vários livros é, para te ensinar a desenhar ou a pensar ou até mesmo a liderar com um lado do cérebro. E aí as pessoas acham que com esse, desenvolvendo mais esse lado do cérebro você vai estar melhor nesse tipo de atividade. Dizem muito isso para é, questão de criatividade, por exemplo, mas na verdade não, não adianta. É uma bobeira você pensar assim porque a gente tem vários domínios diferentes de criatividade e a gente, na verdade, está usando muitas áreas do cérebro, muitas conexões. Então, o ideal mesmo é que você não perca tempo achando que você vai é, desenvolver mais isso ou mais aquilo. É sempre o cérebro como um todo. E quando a gente fala do cérebro como um todo, tem exercícios ou coisas que a gente pode fazer para deixar ele sempre em atividade, desenvolver, até evitar essas patologias que a gente falou? É, hoje em dia tem, muita, tem muito estudo nessa área e muita coisa a gente vai acabar aprendendo mais, justamente porque no século passado a gente estudava mais doenças, né? Hoje a gente não estuda somente as doenças, mas também como prevenir doenças. Então, o que a gente sabe? Alimentação saudável, isso evita uma série de problemas de saúde, o sono, cada vez mais a gente sabe que dormir bem é essencial. Para evitar também doenças, atividade física. Se eu fosse escolher três, eu sempre escolheria essas três. E com a idade, principalmente para pessoas, por exemplo, que se aposentam, que param de trabalhar, manter a mente sempre ativa com o que gosta de fazer é sempre bom. Mas, por exemplo, existem uns sites que vendem jogos, né? Jogos na internet que você, se você fizer esse jogo. Você vai ser mais criativo e hoje em dia tem muito processo na justiça, porque normalmente esses, esses sites fazem marketing enganoso. E não existe nenhum joguinho de internet que você vá fazer e que você realmente vá conseguir transferir a sua habilidade que você ganha com aquele jogo para alguma outra atividade na sua vida. Isso é extremamente difícil. Então, é, tem que ter, sempre tomar cuidado para não cair nos martes nos enganosos, mas sempre manter a, a mente ativa para quem está envelhecendo, né? Mas para qualquer criança, adolescente, adulto que já trabalha demais, você não precisa manter a mente ativa, ela já está ativa demais. Às vezes mas, até mais cuida... do que deveria. <risos> até muito mais do que devia, né? Por isso que dormir é tão fundamental. E, as pessoas, e a gente vive numa sociedade que, na verdade, acha que dizer que está com sono ou que precisa dormir mais é quase que uma vergonha, porque se sente cometendo um crime. E não é bem assim. Cada vez mais a gente sabe que dormir é fundamental. Sim, eu é adoro muito... dormir, não tenho vergonha disso, gente. <risos> Mas do que poucas pessoas têm a noção, às vezes, é que... É muito subjetivo. Cada um sabe o quanto realmente precisa dormir. E tem gente que precisa dormir seis horas por dia. Tem gente que precisa de dormir nove. Cada um tem que descobrir a sua medida. Sim. O que não dá para ficar acreditando nessas mágicas, como você disse, né? De, ai, compra esse jogo e seu cérebro vai fazer isso. Ou, às vezes, esses livros também que têm promessas milagrosas. O caminho, como você disse, aí citando esses estudos, é um caminho mais difícil até. Que é um caminho de hábitos diários, né? De exercício físico, alimentação saudável, manter a mente ativa, bons hábitos de sono. É um caminho contínuo, né? Que não para e também não é uma coisa imediata. Exato. A gente pode se pautar pela ciência, para saber o que ajuda mais ou menos, e nesse caminho não existe uma receita de bolo, né? A gente precisa se autoconhecer e saber exatamente o quanto que a gente precisa, né? Qual é o alimento que, para mim, é melhor, porque não adianta nada querer se forçar, por exemplo, a comer um alimento saudável, se aquilo te dá um desprazer gigantesco. Todo mundo pode ter uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, ter prazer com ela. Cláudia, muito obrigada. Semana que vem Petra está de volta. Uma ótima semana e bom fim de semana para você. Bárbara, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Até semana que vem.